Olá, meus irmãos, a paz seja convosco. Creio que esteja tudo bem com você e com toda a sua família e que, desde já, peço que Deus, Deus abençoe você e a sua família para a glória de Deus. Eu estou aqui hoje para falar de algo, assim, importante e eu diria até que normal nas nossas vidas. Eu quero falar hoje com vocês sobre a importância da rotina. E, na verdade, quem não tem rotina? Não é isso? Então, nós vamos tratar aqui de forma o mais rápido possível, de forma mais objetiva, sobre a importância disso que todos nós vivemos, né? a importância da rotina. Mas, a princípio, o que seria rotina? O dicionário define rotina, que é o modo como se realiza alguma coisa da mesma forma. Ou seja, isso traz a ideia de uma repetição. Né? É o modo como se realiza alguma coisa da mesma forma. Então é algo repetitivo, é claro. E quando a gente fala de algo repetitivo, isso pode ser agradável, isso pode ser desagradável. Uma rotina pode ser para mim e para você algo bom ou algo ruim, não é isso? É bem verdade que muitas vezes na nossa vida a rotina é algo que nos faz reclamar por demais, não é isso? Então, às vezes, a gente reclama muito das nossas rotinas, daquilo que acontece dentro de casa, aquilo que acontece na família, aquilo que acontece na escola, aquilo que acontece na faculdade, aquilo que acontece no emprego. Nós reclamamos muito. Muitas vezes, é, a rotina é motivo de estresse para cada um de nós. Né? Mas, uma pergunta fica no ar. Será que, de fato, é, esses estresses... Essas, essas situações que nos levam a muitas vezes reclamar, de fato merece reclamação. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Hoje as nossas rotinas em tempos de pandemia, não é isso? Está fazendo com certeza muita falta. As nossas rotinas que muitas vezes até aquelas como eu acabei de falar anteriormente nos causa estresse, cansaço, fadiga. Nós fazemos de tudo para nos livrar dela de alguma maneira. E aí surge uma outra pergunta. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, eu era feliz e não sabia? Será que nós não estamos vivendo exatamente hoje, em relação às nossas rotinas, esse tipo de expressão? Será que nós éramos felizes e não sabíamos e até reclamávamos por essa felicidade? É claro que eu estou me referindo à rotina. Porque em tempos de pandemia, no momento que nós estamos vivendo, quem não queria ter a rotina de volta? A rotina que nos foi imposta nesse momento é simplesmente quebrar toda a rotina anterior e viver uma rotina agora inesperada, indesejada e praticamente que não traz nenhum tipo de fruto muitas vezes. Porque o trabalhador está parado. Aquele que produz alguma coisa não está produzindo praticamente nada, e assim sucessivamente. É bom que nós paramos, possamos parar para pensar sobre isso. Será que nós não reclamamos demais? Não nos estressamos de forma desnecessária? As nossas rotinas, muitas vezes, e eu diria, nesse período, elas estão fazendo muita falta. Esta impressão clara e objetiva que eu tenho Esta impressão clara e objetiva que eu vejo muitas pessoas falando Que é do bem comum, é né? um pensamento do bem comum De que todos nós estamos, na verdade, sentindo falta Às vezes não se usa a expressão rotina Mas de quem está sentindo falta, por exemplo? Do sair de casa com mais frequência De ir ao trabalho com liberdade né? Ou seja, tudo aquilo que era tão natural que hoje nós estamos sendo privado faz parte da nossa rotina. Podemos não usar essa nomenclatura, mas de forma prática, isto é, rotina. Tudo na vida, praticamente, requer uma rotina, meus irmãos. Exemplos. A igreja tem rotina. Claro que tem. A igreja tem uma programação semanal, mensal e anual que requer uma rotina. A rotina da igreja é algo muito eficiente e edificante para nós, servos de Deus. E importante, a nossa rotina hoje foi totalmente modificada para transmissões apenas ao vivo, né? por meio de lives, mas nós não temos aquela rotina de olhar no olho do irmão, de apertar a mão dele, de abraçá-lo no final do culto e assim por diante. E o quanto isso nos faz falta, não é verdade? Tenho certeza que você está concordando comigo aí. A igreja tem rotina, a família tem uma rotina, uma rotina de acordar, uma rotina de tomar uh, café da manhã, numa determinada hora de acordo com o seu costume, de almoço, de janta, enfim, a família é uma fonte de rotina, não é verdade? A empresa tem uma rotina, não é isso? A escola, a faculdade tem rotina, o casamento tem rotina. Não é? e quando se fala de casamento, muito se fala de quebrar a rotina para viver algo diferente mas tudo isso tem rotina, inclusive o nosso ministério né? o ministério pastoral, no meu caso, no caso de todos os pastores, ministros do evangelho pessoas envolvidas com o ministério, tem uma rotina por mais que ela seja dinâmica, mas existe uma rotina existe uma rotina normalmente de pregação de ministrar louvor, de ministrar aconselhamento, de atender pessoas e assim por diante, de cuidar de ovelhas, isso é natural, o ministério requer é é rotina. E elas são extremamente importantes, cansativas muitas vezes, mas muito importantes. E quando a gente fala de rotina, vamos olhar um pouco para as escrituras. Observe comigo, alguns personagens bíblicos, alguns homens de Deus... Veja o que aconteceu, por exemplo, com Pedro, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 8, que fala da pesca maravilhosa, onde Pedro viveu ali a multiplicação dos, dos peixes, né, na pesca maravilhosa, creio que você conhece muito bem essa passagem, mas ele também, ao longo do texto, ele foi chamado por Jesus para o ministério. E este, e este Pedro foi chamado exatamente na prática da sua rotina. Profissional de pescador, ele estava onde? Ele tinha acabado de vir do mar, estava limpando as redes. E Jesus o chamou, pediu seu barco emprestado. E depois disse a Pedro, usando o nosso tema, né? A, a, a, ajustando ao nosso tema, aqui Jesus disse, em outras palavras, volte para a sua rotina, volte para o mar e lance de novo as redes. E você sabe o que aconteceu. O milagre da multiplicação dos peixes aconteceu e Pedro foi também chamado para o ministério e o contato que Jesus teve com ele ali foi exatamente quando ele estava na rotina. Gideão, no livro de Juízes, no capítulo de número 6, do verso 11 em diante, o anjo aparece a ele e o convoca para uma missão. E ele estava fazendo o quê? Pisando o trigo no lagarto. Algo que era pisar o trigo, ou é, guardar o trigo, trabalhar o trigo. Enfim, esta, esta, é, essa, esse ato era totalmente dentro de uma rotina nos dias do Antigo Testamento. Ele também, Gideão, foi chamado exatamente numa prática rotineira. Quando ele estava trabalhando no trigo. É importante que você pense sobre isso, porque a Bíblia... Não usa a expressão rotina, mas quando analisamos o contexto da situação, nós vamos identificar isso. O próprio rei Davi, quando foi ungido pelo Senhor, ele estava onde? Cuidando das ovelhas do seu pai, o que muito provavelmente implica que isso era uma rotina para ele. Portanto, meus amados irmãos, eu quero concluir esse vídeo dizendo para você o seguinte. Devemos criar e cessar rotinas abençoadas e abençoadoras, tais como uma rotina de uma vida com Deus. Uma rotina de uma vida com Deus, ela deve ser alicerçada em três pontos. Leitura da palavra, oração e culto. Esta deve ser uma ou a mais importante rotina que eu e você devemos alimentar. Segundo lugar, uma rotina familiar uma rotina saudável, abençoada e abençoadora para a sua família, de atividades gratificantes e abençoadas para a glória de Deus. A nossa família precisa ter uma rotina que seja abençoada e edificante. Precisamos criar uma rotina e alicerçar também em relação à igreja, cultuando a Deus, sendo presente nos cultos ao Senhor e, ao mesmo tempo, sendo alguém voluntário no serviço do reino de Deus. Precisamos criar essa rotina em relação à igreja e ao reino do Senhor como um todo. E, claro, uma rotina no trabalho. Primeiro, uma rotina de agradecimento a Deus por este trabalho e procurando, dentro do seu dia a dia, ser o melhor possível na sua empresa. Para que o nome do Senhor também seja glorificado através da sua vida. Ou melhor, o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. E sendo assim, você também será até mesmo reconhecido profissionalmente. Portanto, meus irmãos, eu concluo aqui pedindo para que você, juntamente comigo, todos nós, possamos refletir. Será que nós não reclamamos demais por causa da nossa rotina? E agora, exatamente neste período, nós estamos sentindo tanta falta delas. Aquelas que muitas vezes nos faz ficar cansados, estressados. E infelizmente da nossa boca às vezes proferir palavras até mesmo de reclamação. Mas agora nós estamos dizendo quanto elas são importantes. Por isso, vamos agradecer a Deus pela nossa rotina. E se a nossa rotina produzida por nós não está glorificando a Deus em algum aspecto, Vamos mudá-la e vamos construir outras rotinas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a minha vida, abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua rotina, que Deus abençoe a nossa rotina. E que a nossa rotina volte ao normal com a graça de Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família no nome de Cristo. E desde já, quero dizer, quando tudo isso passar e a nossa rotina voltar ao normal, convido você a estar conosco, Igreja Missionária Rompendo em Fé, Alto José Bonifácio, Rua Alto da Serrinha, 2235, no terminal do ônibus do Alto José Bonifácio. Deus abençoe você. Fique na paz de Cristo.